Mas, mas assim, o Los Hermanos, e é preciso que a gente diga isso... Assistir a um show do Los Hermanos é algo similar a você ter agulhas de bambu enfiado embaixo da unha. Porque o show do Los Hermanos, além do som, além de tocarem mal e cantarem mal... Eu, eu tinha uma, eu tinha uma, uma sessão, no, no, no, quando eu trabalhava no Yahoo... Que era é show é fria. Quando eu ia nos shows uhum. e para indicar ou não. E, ao contrário do que diz o eu, eu digo assim: para você falar bem ou falar mal, você tem que ir, ir ver. Então, eu fui em show de pagode. Porque eu precisava. Para eu falar mal, eu tenho que embasar a minha opinião. E o show do Los Hermanos é uma das experiências mais aterradoras que algum ser humano você pode ter. Já... Eu imagino bola no show porque, do Los Hermanos. Porque cabelo. a questão é a seguinte: vou. você tem no palco músicos tocando mal. E cantando mal. Perfeito. E na plateia, você tem Os fãs. milhares de pessoas cantando todas as letras de todas as músicas cor, em voz salteado. alta e fora do tom. Então, é uma experiência. Meu, juro por não, Deus. É o eu, negócio do capeta. Não, né, eu, saí, eu saí de um show do Los Hermanos e, para ter um alívio na minha audição, eu despejei piche quente para aliviar. <risos> Eu ter um pouco de alívio. Eu peguei piche quente. Eu falei, eu preciso aliviar. Preciso, né? você Tá entendendo? Sabe? Eu, eu, eu esfreguei lava. Não, que eu falar. Joguei lava. Eu joguei lava. É uma experiência aterradora, cara. Aterradora. Era a mesma coisa com Legião Urbana. Era, é. a, mesma, era a mesma coisa. Era um eu negócio não eu Renato não sei cantava é que... pra caralho, hein? Renato cantava Mas bem. Mas essa hein? coisa messiânica, bicho, que, é, que, que você tem, é um negócio. Aterrador, Pavoroso, aterrador, é. cara. De, de, deixa eu contar, só um negócio interessante, ele falou do Legião é interessante Urbana. É mesmo. É muito interessante. Muito interessante. Uma vez eu tava com o um Carioca, no... lá na Praça da Sé, lembra que a gente fez um, um show lá, uma imitação do... Uma imitação de do... um. Era na Praça da Sé. De Tem... música, de que era. É, ficou, ficaram os músicos lá e eles iam tocar e cantar alguma coisa. Hum. Era uma é, é, The Voice, uma imitação do The Voice. Ah, tá. Chegou um cara pra mim, me abordou, e falou assim... Você é, toca Legião? Eu falei, não. Não. falou, mas como você não toca Legião? Eu falei, cara, eu não toco. Não, mas o que, que é isso? Você tem que tocar, cara, é. Você tem que tocar. Cê, porra, mano! Eu ficou bravo, porra, é. Porra, mano! O cara começou a crescer queria me agredir. Porque você não toca porque Legião. Porque tocava aquela bosta. Então, olha aonde está indo o... o eu fiquei chocado. O é. cara me intimidou eu queria te porque bater. eu achava o Legião Urbana uma bosta e não vou tocar. Deixa eu achar uma bosta. Eu tenho o direito de eu achar a sua banda isso. favorita uma bosta. Você não gosta de Legião, Bola? Não curto muito não, nunca fui fã de não Legião tem uma música que você não gosta? Ou outra eu, eu, eu gosto, escutava. Eu não gosto. gosto de ver tudo, mas Eu sim, sim. nunca fui, eu nunca tive um disco meu, da Legião meu problema ah, com Legião Bana o, meu vou pro... comprar o disco, nunca comprei. Meu, meu lance com ainda Legião ainda Bana. Bem. é aquela coisa, mexe num momento do caralho da minha vida e tocava muito. então Marcou. Isso marcou, então eu É eu memória afetiva. É memória é, afetiva. É, eu, não posso, eu não posso é, julgar, porque eu ouço certas músicas... Porra, me emociona, entendeu? Uhum, uhum, é por uhum, isso. Ok. Entende? Isso é, isso é. é legítimo. É e isso. é uma experiência sua. É, é, é. Sua. é, é minha. Que Não, não é é adianta você... Não, isso. Paralamas assim é assim. Ele pode tentar explicar quando é ele, como ele quiser. É como um o Tião Carreira e Pardim em algum momento mexe com você em certas coisas sim, do momento sim, da sua vida. Sim, sim, sim. Então, por exemplo, Paralamas, Legião... Paralamas era, eu curto. Para, para, Paralamas Paralamas era é... impecável no palco. Paralamas sim, eu curto, sim. E no palco E um tá é... músico, né? Legião Urbanos, os caras tocavam muito mal. Não, eu nunca vi Legião, nunca tu vi. já viu o <risos> um, um número do maluco na Globo com a bateria no celular? Tu viu essa porra aí? Vi. não. O que, que é aquilo, não, brother? Eu, eu te explico o que é, que é, bem é aquilo. É um tipo, né? Não, não, eu explico pra você. Aquilo, aquilo me dá um... Carioca. Eu fiquei eu triste com aquilo. Carioca, eu, eu, eu, eu, pra quem não tá sabe, assim, a, o, o Dado Vila Lobos e o Marcelo Bonfá foram se apresentar num programa. Com o André Frateschi, que era o isso, cara que estava cantando coisa. E o Marcelo Bonfá, que é um baterista terrível, no pior sentido do termo. Deve <risos> ser um cara gente boa, espero. Sim, sim. Né? Mas como baterista, ele é um batuqueiro de lataria de ônibus, fora do, do, do tempo. E ele levou uma, um, um, um aplicativo de celular, Eu que vi. é uma bateria. tá E ele tentou fazer um ritmo ali. Nossa. Era preferível você... Pegar. Mesa. Não, não, era preferível eles terem se apresentado com um orangotango tocando bombô. Era um Caralho. negócio que sairia mais... É, é, Divertido. Mais, ficou, ficou mais, ficou não, horroroso. não sairia mais, mais no, musical. Não, não sa, sairia no tempo. Um orangotango tocando... Porque assim, é, o, é, essa é apresentação... É um dos momentos mais constrangedores da história da televisão brasileira. É triste isso. Você nunca viu isso, Paulo? Não. Eu te mostro. É impressionante. É que o cara vai cantar todos os dias... E ele quis fazer bateria. Não, ele pega o celular e não dá certo. É, Não dá certo. É, é, é. É Imagino. E, eu, e ele para, os outros estão meio olhando o cara canta, olha e fala cara, que pô por que ele não tinha bateria lá? não, porque tá num programa tipo SPTV ele tá num estúdio pequenininho ah, a banda vai, não, ó, a gente tem Legião não, Urbana em tal lugar ele não, pega a bateria e fica um, faz fica, um bequinho só, é, com, só com, com, é com, com, com o no... Tonton e com o Prato bola, sabe, que fica bola, era preferível ele pegar uma calota de carro Sim, e bater imagino, com um palito de imagino, sorvete né imagina é o celular. Era melhor. Era é melhor. É melhor. Eu não ia fazer tanto papelão. Exatamente. Ce celular tem simuladores de, de instrumento. de tudo. Mas é tudo uma porcaria. para criança de 3 anos. Que é binário. Tá né? Que é binário. Não, tá tem, não tem é. intensidade, né? Não tem. Não, não, é, não, não é esse o problema. O problema é que. O, o atraso. Demo... O atraso na hora que quando você ele, vai. Dá o atraso. Quando ele encosta na tela do celular, ele vai demorar para acionar é, exatamente. e o som. Aí dá um atraso. Então é ruim. Não, não Eu, é. E, e a intensidade também. Porque a tecla ela tem todo um não, não é tem dinâmica. dinâmica. A dinâmica, né? A, a, a, a, a força fazer... que se aplica. Não, ele é era não é na lógica. Não é na lógica. Ele não é na lógica, é ele, é ele se torna. Mas aí qualquer teclado, você não é sim, Mas o Marcelo é. Bonfá tocando bateria normal já era ruim, cara. Você imagina um aplicativo de celular, Puta, cara. Nossa. Mas o Renato Russo cantava pra caralho, velho. Renato Russo tinha a voz e a interpretação perfeita para as músicas do região. Ele salvava a banda. Ele, né? ele, aquele disco de Itali, dele cantando italiano é horroroso, cara. Eu também não gosto. Horroroso.